Hoje eu vou mostrar pra você uma receita bem simples, para você sair daquele pão francês da manhã e comer uma panqueca de banana, que tal? Olá, eu sou a Silvia do blog Mulher Mais de 40. Então, olha prontinha a panqueca de banana essa aqui é aquela que eu coloquei mel e castanha então assim você pode estar fazendo a panqueca de várias maneiras você pode ter observado também que o fundinho dela ficou até mais escuro tá mas esse fundinho é porque eu gosto dela com um gostinho assim mais apurado como se fosse não é um amarguinho mas é um gostinho mais forte. Se você não gosta assim, é só você deixar com o fogo bem mais baixo e não deixar ela torrar tanto, tá? Mas eu gosto muito assim. Então você pode colocar mel, você pode colocar umas castanhas em cima, pode comer puro. Você pode colocar também um creme cheese. Então assim, existe várias, várias opções. Outra, se você não quiser colocar farelo de aveia, você também pode colocar linhaça. Você pode colocar chia, farinha de chia. Então assim, são várias opções. Que essa panqueca de banana oferece para você Então olha, ela fica bem, bem macia Dá uma saciedade boa Você fica assim, não o dia inteiro Mas dá pra você não ficar com tanta fome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 E se inscrever e fazer parte do canal Eu trago algumas receitas Mas também tem beleza, moda Tem muita coisa bacana e muito conteúdo Pra você assistir, tá legal? Então é isso, um grande beijo pra você E até a próxima, tchau, tchau